Calor. Que calor. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como é o verão aqui na Dinamarca. Estamos no verão finalmente. É O que nós fazemos, o que os gringos gostam de fazer aqui na Dinamarca eu quero mostrar no vídeo de hoje aqui para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo e se você já percebeu, né, eu estou aqui é, num cenário diferente do lado de fora, resolvi gravar aqui é, no jardim da, da casinha de verão que nós temos é, estamos aqui por uns dias, é, na realidade a casa de verão fica dentro da própria cidade onde eu moro e é cinco minutinhos do apartamento que eu moro só que aqui é uma casa e é mais gostoso, você pode ficar aqui no jardim e apartamento é aquela coisa, né? Você fica apertadinho ali, se, é, fechado, então é, no verão como o sol sai, como né a gente precisa aqui, eu preciso de uma vitamininha D, então estou é, aqui com o Simo e com meus passarinhos também. Se você é novo nesse canal, já se inscreve aí e se você quiser já curtir esse vídeo para dar aquela força marota, vai ser muito legal, tá bom? Então, curte esse vídeo aí. Ah, e lembrando que as coisas que eu falo aqui nesse canal, algumas informações que eu trago, né, aqui sobre a Dinamarca, são experiências que eu tô tendo, tá? Então, por exemplo, se eu vi alguma coisa que os gringos fazem aqui no verão é porque é uma experiência que eu vi minha, tá? Pode ser que tenha outras coisas, possa... Pode ser que você já viu outras coisas que você mora aqui na Dinamarca, por isso deixa aí nos comentários se você conhece outras coisas que os gringos fazem aqui, os dinamarqueses fazem e você mesmo, o que você faz no verão, é, independente do lugar que você está, que você o que você gosta de fazer. Deixa aí nos comentários para a gente é, ler juntos aí, vai ser bem legal. Gente, o verão é um momento muito esperado aqui na Dinamarca, então ah, o inverno aqui é muito longo e o verão ele tem aproximadamente uns três meses aí de duração. Começa em junho e termina em agosto. Então as pessoas nessa época se programam para ter as férias. As férias de verão elas começam basicamente agora em julho e aí elas, as, as crianças voltam lá para agosto, para o comecinho de agosto. Então esse é um tempo aí de férias, é como no Brasil as férias de janeiro, né? de dezembro e janeiro, aqui é basicamente em julho e agosto. E nessa época as pessoas o que elas mais querem é aproveitar da melhor forma possível é, o verão aqui na Dinamarca. Hoje, por exemplo, tá 24 graus, está bem calor, eu estou aqui na sombra tomando uma água, é, porque está bem quente mesmo. Mas, assim, eu sei que 24 graus no Brasil não é nada, né? As pessoas estão até... É, nessa época é inverno e é basicamente o inverno do Brasil, é o verão daqui. Aqui é mais úmido, então você acaba sentindo um pouquinho mais de calor. Tá calor, eu tô sentindo calor, é, tô de shorts e se eu ficar no sol eu vou sentir aí um calorzinho bem forte. Então, é sim, é o verão e tá gostoso. A temperatura que não é muito alta não passa muito de 30 31 nada disso mas semana passada fez 29 graus então foi bom e talvez o único dia que fez 29 graus aqui ou pode ser que aconteça de fazer calor de novo assim bastante como fez nesse dia então, vamos esperar e ver o que vai acontecer aqui nesse verão. O verão aqui tem muito altos e baixos. Então, pode acontecer de, de chover, de ventar, de ficar nublado, de ficar frio. Aí volta o calor de novo, volta o sol, sai sol, volta o sol. É aquela confusão. Mas os dinamarqueses já estão acostumados com esse tempo, né? Que muda muito aqui na Dinamarca. Então, para eles está tudo bem. Eu já acho estranho, às vezes, estar... Tá? Calor, mas de repente o tempo muda, fica um pouco mais frio e aí você já tem que botar uma calça, botar uma blusa. E você está no meio do verão, né? Então é um negócio meio doido. O bom daqui agora no verão é que os dias são bem longos, então amanhece às 4 da manhã, como eu já comentei em outros vídeos, e escurece lá para umas 10 horas da noite. Mas o que os dinamarqueses gostam é desse calor e desse sol. Então, o que é que eles fazem né, para aproveitar esse momento tão especial que é o verão? Uma das coisas que os dinamarqueses gostam muito é cuidar do jardim. Eles gostam de, de sair para fora, de plantar, de pôr flores nos vasos, de comprar flores. Aqui tem muitos lugares que você encontra flores é, maravilhosas, vasos e... É, a terra, tudo que você pode comprar aí para deixar o seu jardim bem bonito. Então, eles cortam grama, é, plantam, fazem plantação às vezes, né? No caso aqui onde eu moro, dá para você plantar batata, cebola, tomate. E aí eles gostam né, de ter esse alimento fresquinho é, nesse lugar que a gente mora. Então, é bem comum as pessoas plantarem aqui alimentos também mas nas casas normais assim o pessoal gosta muito de cuidar do jardim de deixar o jardim bem florido bem bonito nessa época do ano então é muito comum você encontrar dinamarqueses assim comprando flores em todo lugar às vezes no, nos mercados nos mercadinhos assim tem flores do lado de fora terra tudo que você possa comprar para deixar o seu jardim bonito ou esses lugares enormes né que você pode comprar Qualquer tipo de flor ou planta e plantar no seu jardim então é algo que os dinamarqueses fazem muito é bem deles cuidar de jardim cuidar né da, da, da casa ali do lado de fora nessa época do ano até mesmo coisas práticas né como pintar ou fazer alguma coisa do lado de fora do jardim. É bem comum eles fazerem isso também, arrumar alguma coisa, né? Geralmente arrumar algo que tá quebrado, alguma coisa assim. É bem deles fazerem isso na época do verão e nas férias. Outra coisa que os dinamarqueses gostam muito de fazer e eles fazem durante o inverno também, mas eles acabam se animando mais é fazer atividades físicas, assim, do lado de fora, né? Sair para correr, sair para fazer uma caminhada, andar de bike. Ou até mesmo, é, sei lá, canoagem, essas coisas assim. Eles gostam muito de fazer essas atividades que dá para fazer ao ar livre. Então, é algo que eles gostam muito de passear na floresta e de passear na praia. Essas coisas assim. Você vê muito mais gente correndo essa época do ano, caminhando mais essa época do ano, porque é algo que eles gostam muito né, de fazer, é, de ter essa possibilidade de fazer algo ao ar livre, que o sol não é tão assim, escaldante, não é tão quente e ao mesmo tempo não é frio, então eles gostam desse, desse, desse momento né, de você fazer alguma coisa ao ar livre. Bom, como eu comentei, eles gostam muito de ir à praia também, então quando está calor eles pegam a família ou vão sozinhos, vão até a praia às vezes só vão lá, dão um mergulho e vão embora. Mas às vezes eles ficam lá tomando um solzinho, né? para pegar uma corzinha, porque eles são bem brancos. Mas a praia daqui não é igual a praia do Brasil, né? Que tem aqueles camelôs vendendo coisas, ou gente vendendo comida, ou aquelas barraquinhas com bebidas, ou pastel, ou essas coisas assim. Você não vê. Tem uns restaurantezinhos, dependendo se é uma praia mais é, movimentada, né? Mais famosa... Mas se é uma praia mais distante, assim, mais fechada, não tem nada. Você precisa levar as suas coisas, fazer a sua própria farofa lá mesmo. Então, assim, é bem comum eles irem à praia, eles gostam muito, mas a água é bem gelada. Então, mesmo assim, eles gostam de nadar, mas eu acho que é algo que é bem diferente pra mim. A água é bem gelada, não tem nada na praia, assim, né, que dê mais movimento nessa praia, só mesmo as pessoas ali, cada um no seu quadrado e cada um fazendo, tendo seu, o seu lanchinho e indo nadar e às vezes fica algumas horinhas ali e vão embora. Essa é a curtição deles aqui na praia. Outra coisa que eles fazem aqui que eu acho bem interessante, eles, os gringos, eles gostam muito de viajar com seus trailers, então eles pegam seus trailers esses trailers que tem tudo dentro, sabe? Banheiro, cama, cozinha. Eles pegam esse, esse trailer, é, colocam ali no carro, né, engancham ali no carro e eles saem pela Dinamarca, viajando pela Dinamarca ou por países vizinhos e ficam aí semanas, né, duas, três semanas ou uma, sei lá. Eles fazem aí o tempo deles de viagem e é algo que eu acho bem interessante. Eles tem lugares aqui né, próprios para essas caravanas, né, para esses trailers grandões e aí você pode parar eles é, num lugar às vezes com a família, é, dependendo desse lugar eles, eles têm piscina, tem playground, tem restaurante, tem lugar para tomar banho, eles acabam tendo todas as facilidades ali para as pessoas passarem as férias. Claro que tem lugar que você para é, e não tem muita opção, né, só você tem ali o seu trailer e é tipo um acampamento ali que você pode também parar o seu trailer. Mas aqui tem lugares específicos e geralmente é um valor alto que você precisa pagar aí pra é, deixar a sua, o seu trailer estacionado, né. Mas muitas famílias fazem isso, muitos casais viajam assim, né, com, com esses trailers e param nesses lugares onde eles conhecem até mesmo outras pessoas que estão fazendo o mesmo, tipo, o mesmo tipo de viagem e é ali lugar para as crianças brincarem e aproveitarem aquele momento. Aqui também tem é, esses tipo umas caminhonetes que já vem com a casa, uma casinha acoplada dentro do, da, da caminhonete. É como se fosse o um trailer, mas só um carro só, você não precisa de dois carros, né? o seu carro e o trailer você tem só o, o, o carro e dentro dele ali tem todas as coisas também, cama, é, banheiro, cozinha, e aí eles também viajam aqui na Dinamarca com esses carros é, pela Dinamarca ou até mesmo fora, então é muito normal, é bem legal também você ver esses carros, esses é, trailers é, em todo lugar aqui, quando viaja você vê muito pela estrada esses trailers em todo lugar. E as pessoas viajando aí com a sua própria casa. Algo que eu acho bem interessante, que eu já vi eles fazendo aqui, é fazer viagens é, na bicicleta. Então, você ali na sua bicicleta, você coloca as suas coisinhas, barraca, tudo meio que compacto, sabe? Coisa para você poder cozinhar, ou até mesmo para você dormir, uma roupa, alguma coisa assim. Eles colocam tudo na, na bike e eles saem por alguns dias e fazem aí um tour é, pela Dinamarca, ou onde for, só de bike. Então é algo que eu acho bem interessante, é algo, é algo que eu acho bem legal que eles fazem nessas né? viagens é, de bicicleta. Já vi até famílias fazendo isso. É, é algo que, assim, é tudo muito compacto ali na bike, né? Você levar tudo e acho que ir com a família, com criança pequena, é algo bem interessante. É uma experiência que eu acho que deve ser diferente né, para a família. Mas eu acho que é algo que eles curtem também, é, tal ar livre, você poder parar em algum lugar, montar sua barraca, dormir ali e daí né, curtir aquele aquele lugar, aquele momento. É algo que eu já vi eles fazendo e por aqui ser o país das bicicletas, né, claro que teria algo é uma viagem aí para fazer com bikes. Então, eles fazem também esse tipo de viagens e curtem as férias dessa maneira também. E por último, dessas coisas que eu fui lembrando, é algo que eu e o Simon, nós fazemos. E nós fazemos às vezes com a família, né? Que é acampar. Nós pegamos nossas coisas de acampamento, barraca, é, esses acampamentos mesmo de filme, sabe? De fogueira, de você fazer ali a sua própria comida e de montar barraca e, e tudo mais. É basicamente um acampamento assim que é, nós fazemos todo ano com a família, mas também que é algo que eu e o Simon a gente gosta muito de fazer é acampar. Nós fizemos o ano passado e curtimos tanto que nós queremos fazer de novo esse ano a nossa viagem é, com barraca. Né? Nós colocamos tudo dentro do carro, tudo que a gente precisa para o nosso acampamento e... Vamos aí para algum lugar, escolhemos algum lugar aqui da Dinamarca, é, encontramos um, tem um aplicativo aqui que você pode encontrar um lugar onde você possa montar a sua barraca. Então é algo bem legal, a gente coloca no aplicativo e ele mostra, né, durante o caminho do lugar que nós formos, é, eles mostram aonde você pode parar e acampar. É algo que nós curtimos bastante, é algo bem legal e é algo que eu fazia né com os meus pais quando a gente era criança, de montar barraca, de ter um acampamento, mas geralmente o acampamento era, era já num acampamento de igreja, mas a gente sempre tinha as nossas coisas, as nossas barracas, colchão, essas coisas assim. E eu e o Simon, é, que é algo em comum que nós é, gostamos de fazer, que é acampar então, eu vou mostrar para vocês depois é, tudo isso, mas é algo bem legal. E você, o que você gosta de fazer no verão? Independente do lugar que você mora, se você mora é, no Brasil ou se você mora fora do Brasil, o que é que você gosta de fazer no verão? Deixa aí nos comentários. E se você mora aqui na Dinamarca e conhece mais algumas coisas ou saiba que, o que os dinamarqueses gostam de fazer no verão, deixa aí nos comentários também para a gente complementar esse vídeo. Essa é uma das coisas que eu já vi as pessoas fazendo aqui na Dinamarca e alguma delas eu até já fiz. Mas eu acredito que eles fazem muito mais, eles aproveitam mais né, o, o verão aqui de outras formas também. Então se você souber, deixa aí também para nós, pra gente poder é, ter mais dessa informação. Mas é isso gente, espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal. E deixa aí nos comentários se você quiser mais alguma coisa, mais alguma informação é, aqui da Dinamarca, tá bom? É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!